Olá, aqui estamos no BBC momento, momentos de partilha de conteúdo relacionado com gestão e marketing. E na continuidade do que temos vindo a falar sobre a comunicação e o processo de comunicação, hoje vamos falar de um dos meios, que é a publicidade e quais os seus objetivos. Mas antes, convém perceber, afinal, o que é publicidade. Em que é que consiste publicidade? E é algo que tão simples como não é mais do que uma forma de comunicar. Em que, através da qual nós transmitimos mensagens destinadas a informar ou a influenciar o nosso público-alvo, o nosso avatar. E publicidade é isto. Tão simples quanto isto. É uma de comunicação pago. Ponto. E cujos objetivos são muito simples. O que é que se pretende com a publicidade? Informar. Aumentar o nível de notoriedade. Diminuir o risco de compra. O que é que quer dizer com isto? A partir do momento que informamos e aumentamos a notoriedade, o risco de compra, por parte do nosso potencial, que diminui. Porque está mais informado. Por outro lado, o esforço de compra também diminui. Porquê? Porque ele ficou a conhecer uma nova solução. Pode responder às suas necessidades. Portanto, diminuímos-lhe o esforço de procurar, de confirmar a decisão de compra. Percorremos todo este caminho em que diminuímos o risco de compra, diminuímos-lhe o esforço, estamos aqui a empurrar lo digamos assim, que confirme a sua compra. E, por outro lado, diferenciar, causar aqui uma imagem de diferenciação face a todos os restantes. Porque a publicidade, como se referi a um meio pago, tem como objetivo transmitir uma mensagem para causar mais notoriedade e influenciar o avatar. Ora, nós a publicidade temos a possibilidade de empurrar, que é mesmo esta expressão, a nossa informação para com o potencial cliente e causar aqui uma diferenciação, um posicionamento diferente na mente do nosso potencial cliente. Portanto, forma muito simples, publicidade é um meio de, trans de transmitir uma mensagem de forma paga com o objetivo de influenciar, e dar a conhecer a informação ao nosso avatar com o objetivo de informar, aumentar o nível de notoriedade, diminuir o risco de compra, diminuir o esforço de compra, confirmar a decisão de compra e causar aqui uma diferenciação na mente do nosso avatar. E é este o nosso momento de hoje e encontramos no próximo momento. Até já!